Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adolfo Neto e eu estou aqui para falar sobre a newsletter Café com Elixir já está na sua edição 19 ela é feita pelo Thiago Eftin e ele tem esse livro aqui também que ele está escrevendo aos poucos chamado Aprenda Elixir Usando Testes Vou só isso sair aqui então voltando aqui a newsletter então o Iago ele costuma separar material em português, em inglês, obviamente a maioria das coisas que tem sobre Elixir por aí está em inglês, mas se você faz alguma coisa em português, seja um episódio de podcast, seja um texto num blog, como é o caso aqui desse, desse texto do Romulo Silva, que eu fiz um outro vídeo sobre ele, por que usar TypeSpecs em seu código Elixir, ele fez lá no DevTool, que é um site bem legal para você ter seu, seu blog técnico. Tem esse texto aqui... Não, esse aqui é um vídeo. Esse aqui é um vídeo do, do próprio Iago utilizando o Keyword para facilitar testes de implementações difíceis de testar. Vou deixar aberto aqui, porque depois eu vou assistir. E tem aqui os materiais em inglês. Então, aqui é o, é o livro do Iago. Aprenda Elixir usando testes, o vídeo, Rate Limiting Algorithms for Client-Facing Web Apps, lá no site da Felt, que é uma empresa que usa Elixir para fazer mapas, um caso bem interessante. Esse aqui é no, no site da Fly.io, um blog post do Mark Ericsson que eu não sei se vocês sabem, mas ele tem um dos melhores podcasts, talvez o melhor podcast de Elixir, da atualidade, ou pelo menos é o mais regular, que é o Thinking Elixir. Esse podcast aqui. Ah, na verdade, você tem que clicar aqui em cima em podcast para abrir. Os episódios mais recentes são esse aqui de news, de news, de news. Não sei se eles estão tendo dificuldade para achar entrevistados, mas vi vários episódios já com, com pessoas sendo entrevistadas que é o Twitter deles, tem 4 mil seguidores. Aqui eu estou postando com a conta do Elixir em Foco. Sou eu que administro a conta no Twitter. Esse outro link aqui é do Peter Ulrich, The Complete Guide to Full Text Search with Postgres in Acto. Então, eu acho que eu fiz um vídeo sobre um outro texto desse Peter Ulrich. Hum... Era um que era guia completo também. Não, não tenho certeza se era dele, não. Mas ok, e esse aqui, Getting Started on Elixir Necto, parte 4, de Kenzie Limon. Então, se você tem algum texto, você pode mandar, marcar o Iago lá no Twitter, e aí... Se ele achar que que é um bom texto você ele pode, você, seu texto pode aparecer aqui na Newsletter do Iago ah, esse aqui olha um GitHub Actions for Elixir CI aqui o que eu vou mostrar para vocês é algumas coisas interessantes que o perfil Biazita arroba Biantris engenheira de software quer dizer eu tô chamando engenheira, mas quais são os pronomes? É, ela, dela, então tá certo em escrever Vejam o que, que ela fez aqui, ela perguntou pro ChatGPT o que é o Capture Operator eu, até, eu só escrevi aqui que se eu fosse traduzir, eu traduziria para Operador de Captura Mas não sei se realmente isso é uma boa tradução e a Biazita, ela também escreveu isso aqui. Sobre o Pipe. O operador Pipe é conhecido como Pipe Operator ou Operador de Encadeamento. Está aí, não, nunca tinha usado como operador de encadeamento. Mas aqui mostrando como o ChatGPT... Interessante, ele coloca aqui JavaScript. Estranho. Como o ChatGPT descreve o operador de Pipe. Aqui o Salte Povo, co o coproduto, que a gente já entrevistou lá no Elixir em Foco, que ele não deixa em nenhum lugar aberto qual é o nome dele, é só a empresa na qual ele é CTO com Buca, mas a gente lá no Elixir em Foco entrevistou ele no primeiro episódio. Nosso primeiro episódio foi com Pedro Castilho, CTO da Comadre. Na época se chamava Comadre, hoje a empresa se chama Cumbuca e usam LX em produção, que era o tema daquela temporada LX em produção. Então, o Pedro Castilha, ele escreveu o seguinte, olha, X pipe F é a mesma coisa que F de X, X pipe F de Y é a mesma coisa que F aplicado a XY, X, pipe F de Y, pipe G de Z, é a mesma coisa que G aplicado a F de X, Y aplicado a Z. Então, cabeça explodindo aqui da Biazita. E aqui o Douglas escreveu, ficou um pouco confuso por causa da falta de quebra de linhas. É porque a gente em LX costuma quebrar a linha entre um, coloca assim, isso, um pipe, outro pipe. Então, olha, aqui, X, pipe, kernel, ponto asterisco, 4, pipe, kernel, ponto... É, ponto Então, esse kernel ponto, é, deixa eu mostrar aqui no Ajax, por exemplo, se eu tenho um 2 vezes 4, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é eu estou chamando a função kernel ponto asterisco 2, 4. É, vejam que é o, é o mesmo resultado, então, então eu posso escrever 2 vezes 4, ou eu posso fazer assim, dois, dois, é, aqui no, no IEX você tem que colocar o Pipe é, no final da linha. Se você colocar no começo da linha não, não dá certo. Se eu colocar assim, dois, Pipe, quatro, não vai dar, dar certo. Mas se eu colocar dois, Pipe, kernel, ponto asterisco, quatro, é, continua não dando certo por causa do, da falta de parênteses. Kernel.Asterisco 4. Agora deu certo. Então, o que eu estou dizendo é, pegue o 2 e faça com que ele seja o primeiro argumento da função kernel.Asterisco. Então, por isso que ficou 2 vezes 4. Opa, eu fui lá para cima. Então, o que o Douglas mostrou aqui, ele disse, você pega o x, faz com que ele seja primeiro argumento da multiplicação por 4, então o resultado vai ser x vezes 4 e esse x vezes 4 vai ser o primeiro argumento da divisão por 2, do, do kernel dividido por 2 então vai ser kernel x vezes 4 dividido por 2 e essa pessoa aqui fez a brincadeira, você acabou de invocar várias entidades malignas aí por favor pare eu acho que é isso, ah sim uh... Qual é o nome mesmo? Não, não, peraí, deixa eu voltar aqui. Biazita, colocou isso aqui também. Olha, ela tá fazendo algumas anotações 12 em 23 tris. Ah, é do, do, ela tá seguindo o desafio 12 em 23 do Exorcism. Em fevereiro escolheu, escolheu a linguagem LX. Legal. Então, ela escreveu aqui sobre funções anônimas. Eu tenho um vídeo aí sobre funções anônimas já. E é isso. Eu, eu acho assim, o Twitter pode ser uma coisa bastante problemática, mas também pode ser útil às vezes, assim como... Opa, começou aqui a tocar para mim o, o episódio Pedro Castilho. Mas também pode ser bastante útil em algumas situações. Então é isso. Amanhã, quarta-feira, 1 de março de 2023, sai um novo episódio do LX em Foco com Hugo Barauna. Então, eu espero que todos escutem. Se gostarem, avisem. Se não gostarem, avisem também. Um grande abraço a todas e a todos.